Falar sobre o PVE em apenas dois minutos é uma tarefa muito difícil, seria mais fácil se fosse em duas horas. Eu digo isso porque nesses anos que eu venho acompanhando como mobilizador no entorno da usina Pedra do Cavalo, o PVE cresceu e muito, né? o programa evoluiu e muito. Os conteúdos, as tecnologias, os conteúdos nas formações para equipes da Secretaria de Educação, para gestores escolares e coordenadores escolares para o grupo de mobilização formado por setores, por segmentos diversos da sociedade e agora para o grupo de jovens do desafio criativo da escola. Os conteúdos aumentaram muito. E eu, durante esses anos eu vi, por exemplo, o presidente de associação dizer que antes do PVE as reuniões da associação não discutiam a educação dos filhos e que após o PVE o acompanhamento da vida escolar dos filhos, a importância disso é tema de todas as reuniões, independente da pauta. Eu vi também, e até levei para a oficina do PVE em São Paulo, um e-mail de uma técnica da Secretaria de Educação, que seis meses depois do PVE sair do município, ela me falando dos frutos que o PVE deu, que a semente do PVE fez germinar no município, né? é, os resultados em, em cima do incentivo à leitura, é, do entendimento dos pais, pais, famílias organizando movimentos de leitura nas suas localidades, envolvendo os jovens do município, os pais do município, vizinhos, amigos. Isso é o um resultado que vem dando. Hoje nós estamos trabalhando aqui no entorno da usina Pedra, Pedra do Cavalo, aqui no Recôncavo Baiano, com o PVE em polo. Ou seja, Governador Magabeira, Cachoeira, Maragogipe e São Félix, os quatro municípios, trabalham com um só tema, espaços escolares como ambiente de aprendizagem. E vários espaços estão sendo é, modificados e ficando espaços agradáveis para o público principal, que são os alunos, os estudantes, os jovens. É, nesse sentido, se trabalha também a cidade como uma cidade que educa. E se transforma, se revitaliza espaços importantes dessa cidade apontados pelos, pelo grupo de mobilização com atividades culturais como contação de histórias, cineclube e outras. Na verdade o PVE vem sim aqui no Recôncavo é, ajudando a melhorar a educação dos municípios.